Divinópolis, Minas Gerais. Nós estamos aqui na 7 de Setembro, com Rio de Janeiro, já aqui na região central. E hoje nós vamos conhecer ali, ó, a biblioteca Ataliba Lago. até biblioteca ocupa esse prédio aqui, ó. O primeiro e segundo andar, pra cima, o prédio residencial. Aqui é a região central, bem próximo de tudo aqui. E aqui é a biblioteca. Muito bem, nós estamos aqui na biblioteca Ataliba Lago, em Divinópolis, Minas Gerais. É um dos melhores acervos de bibliotecas públicas que eu conheço, municipais do estado. E eu vou bater um papo aqui com o Rodrigo que vai mostrar pra gente é, a biblioteca, como funciona os setores que tem, etc. Bom dia Rodrigo! Bom dia! Tudo bom né? Ah, é. Então tá bom, é, você seu nome é? Rodrigo dos Reis. Rodrigo dos seu cargo aqui Rodrigo. Eu sou. Coordenador de sessão de Ok. Ok, Tem... quanto tempo você trabalha na biblioteca? 22 anos Pouquinho né? É. Dá pra conhecer é. bem Então vamos lá, mostra pra gente aí um pouco da biblioteca Diz é a entrada é nova da biblioteca, né? Tem o portal de segurança, inclusive são magnetizados não AB, roupa, né? Material Ok, qual é o endereço da biblioteca aqui? É, Avenida 770 1160 Ok Centro de Vinópolis, né? Que são os nossos caninhos. Tá aí, então o usuário o chega, material. deixa o material para não entrar na biblioteca. Ó, nós estamos próximos ao Natal, aí tem um presépio aqui. Ver? Árvores. Essa é área é a nossa área de exposições. Ok. Aí, se você quiser fazer a sua exposição aqui na biblioteca pública, que tem aí um volume de 30 mil empréstimos por ano. Então o fluxo de pessoas aqui é muito grande. Tem espaço. Vem cá, conversa com o pessoal e faça a sua exposição. Aqui é a nossa sessão de empréstimo, né? Onde o jovem faz a parte de 200 reais por dia. Ok. É, Para a pessoa se cadastrar aqui na biblioteca, como é que funciona? Bom, hoje necessita carteira de identidade, CPF ou certidão de nascimento, uma foto 3x4 recente e uma taxa de 5 reais. Se for menor de 16 anos, necessita assinatura responsável. Ok. Fez a inscrição, já pode, já pode consultar lei, o livro pode... e levar. Tudo bem. Então tá. Aqui é a nossa seção de pesquisa, onde os alunos vêm fazer pesquisa, vêm estudar, provar curso, vestibular. Isso são as mesas. Quais são os horários de funcionamento da biblioteca, Rodrigo? De 9 às 19. De 9 às 19. Então tá, o acervo está aqui, todo sinalizado, catalogado, né, os materiais possuem é, essa identificação. Então você consulta via computador ou com o auxílio de algum funcionário e vem aqui na localização para encontrar o, o, o material que você está querendo. Então aqui está uma parte do acervo. Biologia, botânica, zoologia, economia, geografia, várias coisas aqui. Essa área que o pessoal pode utilizar dentro dos horários que o Rodrigo falou. E a biblioteca tem esses vários painéis aqui ó, que vão apresentar aí personalidades, é, escritores, etc. do Brasil e do mundo. Benfeitores. Okay. Leandro solto. Quem quiser ler o texto Sobre ele está aqui, são prefeitores da biblioteca E também temos dois mil livros da biblioteca 12 mil livros foram doados por ele Aqui o Afonso Gonzaga também Outro que auxiliou é a biblioteca aí Vamos lá, Rodrigo, o que mais? A gente vai para o segundo piso, onde tem... Ah, ok. Se você tiver algum anúncio aí, principalmente ligado à área de educação e cultura, a biblioteca também tem espaço aí para você fazer o seu marketing. Então, se você vai prestar algum concurso, precisa estudar alguma matéria, principalmente didática aí de primeiro e segundo graus... Tem aqui, a gente já observa, tem vários livros aqui. Ó. Você pode levar grátis para a tua casa e fazer. A biblioteca aceita doações? Aceita. Qualquer tipo de doação? Qualquer tipo de doação. O que não serve para a gente, a gente direciona para as outras bibliotecas comunitárias da cidade. Perfeito. Ali mais um painel Nossa. dedicado a Adélia Prado. Auditório, Adélia Prado. Esse auditório, é... qual é o espaço dele? Acho que é 80 metros quadrados. E pode ser usado pelo público, como é que funciona? Pode ser usado pelo público. Basta vir aqui é e agendar, agendar também. Agendar e pode utilizar Telefone da biblioteca para entrar em contato. É 37 322 7297 e 322-783 Ok. Então vamos lá. O que, que você vai Até nos mostrar? Vou colocar exposições. Mais um espaço de exposições aqui, ó. Dentro do segundo nível, uma espécie de memorial aí das várias artistas da história. Só mulheres bonitas, né? Os homens não ganharam espaço aqui, não. Né? Vamos lá. Aqui é o nosso espaço de igual de xadrez, onde a gente tem uma oficina toda terça-feira. De 17 a 19 horas Ah, ok Então se eu quiser aprender xadrez Posso eu vir aqui na biblioteca, terça-feira E é, então. para jogar O pessoal pode vir em qualquer horário Ah, ok Aí dentro do horário de funcionamento posso vir com um amigo Jogar xadrez aqui na hora do almoço Do escritório lá Bacana Agora aqui nós temos o centro de memória Maria da Glória Guimarães A Glorinha é. Vou fixar aqui o este do painel, se você quiser ler. Funcionar ah, mais é a biblioteca, é a Ah, ok. Lorinho foi a funcionária da biblioteca, o Rodrigo está explicando aí. Muito bem, Rodrigo, esses esse espaço aqui é nós é, temos o quê? São é, obras raras, né? Deus história de vinho, literatura. E fica toda a parte rara. Ah que bacana, então temos muito material aqui para os pesquisadores, Aí, em relação à história. Olha, tem uma coleção aqui, titãs, mineriano, o que mais? Então nós temos aqui um, um bom volume aí de materiais também em vídeo, a biblioteca é... conseguiu fazer a conversão das fitas antigas ainda não, não, ainda, não. Ainda, não. ainda não então se você puder inclusive auxiliar nesse processo, está aí uma boa oportunidade de você ajudar a biblioteca a progredir culturalmente. tem uma serva aí, aquela coleção vida ali é muito interessante poderia ser transformada em dvd para as próximas gerações a gente como a maioria dos órgãos públicos a biblioteca carece de pessoas de funcionários e de investimento principalmente para continuar crescendo e atender a gente vê que a biblioteca tem muito livro tá certo. É, para ser processado mas é, e precisa de novas aquisições precisa reestruturar o espaço aqui, melhorar né, o atendimento, mas infelizmente é, a a forma né, do governo tratar isso ainda não é suficiente para que ofereça um serviço adequado mesmo assim a gente percebe que a, a Taliba Lago, só eu conheço a biblioteca há quase 10 anos né, eu sei muito bem o trabalho da equipe aqui que Faz todo o possível para manter isso aqui no melhor conceito, ok? Então, nós estamos aí né, criticando o governo em nada. Eu só acho que a sociedade deve procurar e cobrar dos governos um investimento melhor nessa área cultural. O que mais vamos ver aqui, Rodrigo? Sessão Infanto Juvenil. Sessão Infanto Juvenil. Que tem aqui na porta o Monteiro Lobato. Claro, tinha que ser ele, né? Tá aí... E a célebre frase dele: Um país se faz com homens e livros.